CPMA agora com cursos presenciais. Entre em contato em um de nossos WhatsApp e reserve sua Pessoal, neste ponto, exatamente neste ponto, o que, que é que eu estou fazendo? Estou colocando o autorretrátil no cabo, são dois autorretráteis, ok? E para que ele não se é, interrompa, também eu coloco ao pé do, do, do equipamento, fitas Hellerman, porque elas são extremamente flexíveis e extremamente confiáveis, né? Elas não rebentam. Só para vocês terem uma ideia, até a polícia as usa para no local das no lugar das algemas, né? Não é verdade. Não sei se vocês já fizeram. Então eu introduzo bem aqui, ó, bem no pezinho que é onde tem aquele entorce igual a ferro de solda, né? Exatamente igual ferro de solda, ferro de passar roupa que só quebra ali no pezinho. Então aqui através do tufão, alguns chamando de tufão ou da ferramenta de ar quente, soprador térmico, né? esse autorretrate ele vai diminuir, ele vai encolher e se compactar na fiação e também no autorretrate, visualmente não se torna né, muito agradável, visualmente não tão igualitário ao que vem de fábrica, porém Caso o indivíduo esteja com pressa e não queira desembolsar um montante aí que é quase o preço do equipamento, esta é uma solução prática e que funciona, né? Esta solução funciona e funciona na sua interesse. Técnico. observando a compactação do cabo né? temos que observar para ver se realmente ele ficou na posição correta Vejam a fita Hellerman. eu sempre corto um pedaço para dar mais suporte ao cabo e evitar com que o mesmo interrompa, ok? Esta ou este é o primeiro passo para esta pequena solução. Até a próxima!